Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro tutorial do blog NarselioDiça.com. Aqui quem fala com vocês é o Narcelo, né, aqui direto de Fortaleza. Hoje eu vou mostrar para vocês uh, como funciona a ferramenta do Profile Tools né, para criação de perfil de elevação no Quantum GIS. Eu fiz um post agora, essa semana, no meu blog. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, né, do post inteiro. Uh, o post também da Anitta, que falou também sobre a ferramenta, foi de lá que eu extraí boa parte do conteúdo para a criação do meu post aí no do meu, do meu blog. Né? E vou mostrar para vocês como é que funciona, eu acho que no, no tutorial tem explicando um pouco, mas vou criar esse vídeo para mostrar a vocês e para auxiliar aí no aprendizado. Eu estou aqui com o quanto um giz aberto tenho aqui uh, alguns arquivos de abertos, tenho aqui duas cenas SRTM, né? Vou deixar da minha descrição, na descrição do vídeo, onde você pode fazer o download dessas cenas, né? Desses arquivos de elevação da, do SRTM, também os limites municipais aqui do meu estado, o estado do Ceará. Escolhi aqui as cenas da região metropolitana e uma área um pouco mais a oeste, né? Daqui do, do nosso estado. E vou mostrar aqui para vocês o plugin é esse, né? É o Terrain Profile perfil de elevação de terreno, coisa assim. Se você não tiver ele instalado no seu computador, é muito simples. Eu vou aqui em complementos, gerenciar instalar complementos. Eu vou desinstalar aqui do meu que Profile Tools já instalado. Vou desinstalar o complemento. É rapidinho para desinstalar, rapidinho para instalar também. Uh, então aqui eu já não tenho mais ele no meu computador. Vou mostrar para vocês como instalar. Você vem obter mais, né? E é só digitar Profile Tools e fazer a instalação do complemento. A instalação é super rápida, é, não, não tem complicação. Pode ver que ele já está instalado aqui, já apareceu de novo aqui no meu computador. Né? Você não precisa adicionar nenhuma biblioteca extra, ele já vem por default na biblioteca padrão de plugins do Quantum GIS. Né? Então eu tenho aqui os dois arquivos de do SRTM, o arquivo de limites municipais. Eu vou selecionar aqui um dos arquivos, esse daqui se eu não me engano, pronto. Esse daqui é onde está a Fortaleza, Fortaleza aqui eu vou selecionar ele e vou clicar no plugin e aí ele já me mostra aqui a tela dele né, eu tenho aqui os layers, ou seja, as camadas então selecionei apenas uma das minhas camadas o S4W39 ele aparece que nessa primeira tela um gráfico onde vai aparecer o perfil eu tenho aqui uma área onde tem a tabela onde depois que eu criar o perfil ele vai aparecer uma tabela um x y z pontos aleatórios que ele cria, o plugin cria, e eu tenho settings, ou seja, as configurações, onde eu posso configurar aqui full resolução, ou seja, alta resolução na minha exportação, não tem tanta diferença, eu fiz a exportação com full resolution, sem full resolution, e não, não, não faz muita diferença não. E a biblioteca do, do aplicativo, no caso a biblioteca de plotagem, que eu estou utilizando aqui a qwt 5 eu achei a mais interessante. Tem a MATLAB, é, a MatProLib, Pro Lib, né? que também é outra livraria. Eu vou mostrar aqui para vocês o que muda. É isso daqui. Tem uma questão nessa, livraria, nessa, librari, nessa biblioteca. estou querendo em inglês e em português. Nessa biblioteca ele tem um problema para exportar o gráfico final lá no post da Anitta, de onde eu tirei a postagem, onde eu conheci o plugin, ela diz que tem uns problemas com essa livraria aqui, com essa biblioteca, então eu vou trabalhar com essa daqui uh, ele é muito simples de, de, de se mexer, então eu tenho aqui o layer já selecionado uh, desse layer aqui onde tem fortaleza, eu vou criar aqui uma linha temporária né? depois eu vou mostrar para vocês como funciona também aqui a seleção por polígono, né? tem aqui uma linha temporária uh, e eu vou criar aqui um perfilzinho, clico duas vezes com o botão esquerdo, ele gera para mim já o perfil dessa, dessas áreas. Né? É uma coisa bem simples, não é uma coisa tão rebuscada como você tem outros softwares, como o próprio Google Earth faz. Mas quebra o galho aqui por conta isso para algumas pesquisas. Note que aqui na barra é, inferior ele está dando a distância em graus, isso porque eu não configurei aqui em grau minutos segundos, mas isso é muito simples de se resolver, eu venho aqui na configuração do, das coordenadas né, do meu sistema de referência e eu vou tirar aqui o WGS84 e vou botar o, a projeção UTM, né, a minha, no caso aqui zona 24 sul, depois que eu aplicar basta eu gerar de novo a, a minha linhazinha e ele já vai me dar aqui em metros né, a distância e a altitude normalmente. É, uma questão interessante é como eu só adicionei o, a camada de Fortaleza. Se eu que é essa daqui, que está visível. Se eu quiser puxar a linha do, da outra camada, ele não vai me mostrar esses dados. Ele vai me mostrar que tudo no zero. Né? Então para resolver essa situação é só você clicar na camada que não estava selecionada. Que eu tenho só a 39. Vou selecionar aqui a 40 e adicionar o layer e ele vai me mostrar o gráfico por completo com a possibilidade de eu mudar aqui a cor se eu clicar duas vezes no, na corzinha aqui do lado uh, ele vai mostrar o gráfico onde inicia onde termina cada uma das cenas então como eu ia dizendo é, eu vou cortar aqui na cena rapidinho uh, ele vai mostrar para vocês né uh, tanto de uma de uma das cenas como de outra outra função que ele tem super interessante é criar perfis através de shapefiles já construídos então você está fazendo uma pesquisa sabe onde é que você quer fazer o perfil já tem um shapefile das linhas do perfil basta você carregar esse shapefile no caso eu já criei aqui é, tutorial perfil vou carregar aqui para o meu mapa vou mudar somente a cor aqui rapidinho para deixar mais visível eu vou aumentar a espessura também Opa, acho que eu aumentei demais a espessura Tendo, carregando aqui o, perfil, o shapefile, onde tem as minhas linhas, eu tenho aqui o perfil 1, o perfil 2 e o perfil 3, eu troco aqui a seleção de linha temporária para a linha selecionada. Então, eu já selecionei aqui o shapefile, você nota que o mouse muda a feição, já aparece aí a mãozinha, se eu clicar aqui, ele automaticamente seleciona toda a extensão e cria para mim o perfil de elevação já pré-determinado para mim no shapefile. Isso em cada um, cada uma das linhas. Depois que eu tenho o perfil selecionado, é só vir aqui salvar e eu tenho as opções: salvar em PDF, salvar em PNG, salvar em SVG e dar um print PPS que eu não sei. Para mim a melhor forma mesmo é salvar com PNG, um arquivo de imagem super leve. Você salva esse arquivo, vou salvar aqui para mostrar pra vocês. Um, já tinha um ali que eu estava testando aqui para fazer o vídeo, vou salvar por cima dele, vou abrir aqui o arquivo no desktop, ah, perfil 01, tá aqui o perfil e depois basta carregar esse arquivo de imagem né, no, no teu layout final quando você estiver construindo o um mapa você carrega ele como imagem normal, super simples no um GIS ou em qualquer outro software que você venha utilizar. Uma função que você pode fazer também, se você quiser deixar ele mais bonitinho, é salvar como SVG e abrir aí no Xscape, no Adobe Illustrator, no Corel Draw, seja no programa que você utiliza aí para edição, se você realmente trabalha assim para fazer um negócio mais bonito do que fica aqui, salva como SVG e abre aí no teu software externo né, e termina aí a a configuração do layout do teu mapa e tal e depois traz isso de novo para o Quantum GIS. Então é isso, essa é, isso, é a, a função da ferramenta. É um vídeo rápido, eu acho que demorou até mais do que eu queria apresentar para vocês. Mas é o primeiro vídeo. Eu espero estar tá produzindo mais material aí para vocês, mostrando um pouco aí do que eu sei, um pouco do que eu estou aprendendo sobre o Quantum GIS. ArcGIS, GVSIG, ou seja, desses softwares relacionados ao geoprocessamento, também relacionados ao assessoramento remoto, estou vendo aí material para o Envy, para o Spring e espero estar tá contribuindo aí para todo mundo que trabalha com geoprocessamento, com geotecnologias, enfim, deixa o seu comentário aí embaixo se você tem alguma dúvida, se você é, se ah, eu errei alguma parte aqui, se você queira corrigir alguma coisa, alguma sugestão para os próximos vídeos deixe seu comentário, curte o nosso canal, né, para você ter acesso aí aos próximos vídeos que a gente vai produzir dá uma olhada lá no nosso site procura algum material, tem pouco conteúdo ainda que a gente está construindo mas é isso, deixe seu comentário, curta compartilhe nas redes sociais e fica com a gente aqui na Série de site de Tecnologias